Ei, pessoal, de última hora, eu e a Sandrinha, coisa mais linda. Falei, vamos logo colocar ao vivo e já fica gravado, né, para o pessoal assistir. Sam, muito obrigada por estar aqui. É um imenso prazer ter você, assim, pertinho de mim. Eu sei que do outro lado a gente está trabalhando um monte. Ah, bom, como eu expliquei num dos vídeos, a Sandra... A gente foi ter uma conversa de amiga e de repente, eis que surge Mestre Sananda falando. E, e não foi ele que sugeriu o nome Projeto Sananda, né? Foi a gente que <risos> quis dar força aí. Então, a Sandra está super engajada, está junto, criou várias meditações. Que finalmente, essa semana, eu vou terminar o site de estudos para a gente ter tudo lá. E só explicando uma coisinha rapidamente, que muita gente acha que eu criei um, um grupo no WhatsApp para ter todas as pessoas uh, para pro, a proposta de estudo. Não é isso, gente. A proposta de estudo ela é livre, com a sugestão dos três livros que eu já passei. E aí, uma vez por mês, a gente se encontra para fazer os exercícios de intuição e as canalizações que vem. tá bom? E aí os vídeos recorrentes que a gente vai colocando aqui através das intuições e as meditações também, que logo vai estar no site, que vai se chamar projetosananda.com.br. Sam, bem-vinda mais uma vez. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a honra, né? nossa? Então, a ideia foi... A gente tem feito realmente as meditações para incluir lá no projeto. É, como a Larise gravou... Uma, um tra, trabalho sobre um vídeo, né? Sobre o uh, chakras, enfim. Eu achei que poderia ser muito legal. A gente vai é, ter tocou uma colinha aqui, gente, porque não é que é, a gente vai fazer vídeo. <risos> então, tem que lembrar das coisas. É, eu achei super legal de que é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho, né? Uma das técnicas que eu, que eu uso é, é marinhar. Além do reiki mesmo, com os cristais eu amo. E eu achei super legal a proposta de usar os cristais como uma, uma opção para a gente fazer o alinhamento. E fazer. Até já gravamos algumas meditações, né, Marisa? É, pra Exato. Para então, ajudar. Para ajudar. Então vai ter, ter ferramenta suficiente aqui para todo mundo poder usar. É, inclusive, depois eu vou falar usar do seu jeito, porque no fundo no fundo a gente sabe, e a gente pode usar aquilo que tem maior conexão com a gente que são opções que a gente vai é. para facilitar né? mas cada um pode usar o que gosta pode usar o que sabe também e, e aprender também em outras fontes outros lugares tá bom? então eu vou falar aqui é uma pincelada rápida, mas para facilitar inclusive para quando você ouvir a meditação você lembrar, ah, tá, entendi então, vai, vai ser útil para auxiliar no alinhamento desse chakra. Eu tenho esse cristal, eu adoro. E eu, eu trouxe cristais assim, que são mais acessíveis, que são mais fáceis de entrar, que a gente encontra com facilidade nos lugares. E preço acessível também para quem gosta, para quem quer ter um cristal. Não é necessário. Na, na, na meditação, a gente pode fazer sem o cristal presente. Mas... Enfim, é, é gostoso, eu gosto. Tem aqui, eu, eu separei um pratinho. <risos> que delícia! O que é legal, Sam, que você está falando, é assim, a gente está dando essa opção mais física, porque a gente entende bastante que todos nós estamos num aspecto físico, e às vezes uh, tem aquela necessidade, né? A fé fica mais voltada, seja para um aspecto físico, seja a santinha, seja o sal grosso, seja o cristalzinho, seja... E, e tudo funciona porque tudo é você, tudo é a energia que você está né, criando holograficamente, né? são micropartículas. Então, claro, pode ser um ponto de apoio para você se conectar com a parte de dentro, tá? Isso é muito real e o que funciona é uma verdadeira bênção, né? É e é muito legal, né? Porque a gente tem essas conexões e, e todo mundo gosta. Quem não, quem não tem um, quem não conhece não ouviu falar de um quarto rosa, né? E aí é tão legal, as crianças gostam muito, né? Eles dizem, ah, eu quero uma pedra, então tá, leva lá. Eles escolhem, e dizem que a pedra escolhe a gente, na verdade, né? O nosso ser sente a necessidade daquela energia, né? E vai ali, mas no fundo, no fundo, tá, tudo somos nós, né, Marisa? A gente está aprendendo, então, é, então, esses são auxílios que vão ajudar a gente a se lembrar. A gente vai fazer coisas incríveis, e como o consente tudo isso né mas os cristais são realmente é, seres digamos assim que têm a sabedoria uhum. sabedoria da, então, nem por que não usar ele é, são presentes que nós recebemos né, lógico lógico ele tem ele tem o seu recurso de vida como no vídeo das dimensões que nós falamos né e cada recurso de dimensão tem, é, tem a finalidade da vida, da inteligência que está ali. Então, hoje a gente vai trazer esse outro recurso que faz você se conectar e te ajuda muito no alinhamento. Então, Sam, bora começar. Você vai começar por qual chakra e qual pedra? Lá de baixo para cima, que a gente normalmente... Tá não... bom. O chamele, o, chakra, tá? o chakra raiz, que ele é aquele chakra que fica lá na pontinha, lá embaixo, na base da, da coluna, do tá? É, ele ele instante porque o nome dele é mudado. Vou mostrar muito, aqui, ó. Legal, muito legal, isso. Lá na base da coluna, lá embaixo. Isso. Tá. Ele, ele é a nossa base de sustentação, né? O chakra o chama de chakra básico também. Então, ele está ele falando de subvivência do que é básico mesmo, do que é primordial para a gente, então, o alinhamento né, do, da, dessa política com a terra, é, vai falar do, das nossas necessidades básicas, alimentação, saúde, é, vestimenta, enfim, e é, é, é a coisa que eu acho que é muito legal, do pertencer, né, do, eu faço parte, eu faço parte de tudo, né? é, do tudo, do, né, então, tem muita gente que fica muito desalinhada, tem medo na nossa vida que a gente está assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Onde eu estou? Então, os questionamentos. Esse, esse centro sem essa base, é muito legal alinhar o chakra a raiz. A base uhum. ele vai falar também é, é, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossa, da questão de... Às vezes se sentir ameaçado, às vezes a gente nem tá, mas está se sentindo, né? Então, tem uma desconexão. Né? Então, a gente vai lá vai dar base, vai dar sustento, vai, vai como se fosse se encarar na terra. Né? É muito, muito, importante. É muito importante. E esse chakra, o alinhamento desse chakra raiz vai proporcionar isso pra gente. Então é, Esse chakra tem uma cor vermelha e eu trouxe três cristais, não por aqui, mas, não por aqui, porque são pedras de cor da mas é, eu três, que são comuns, mas por de outros cristais não tem nenhum problema, usem o que você né? tem usem o que você conhece, o que você já leu, o que você sabe, não são, não são só esses três, tá? Eu trouxe o que eu costumo trabalhar. O, um deles é a Granada Vermelha. O Sam, a Edna está falando que a sua voz está cortando. Eu também, também ouvi fragmentar. Você tá. tem algum fone para colocar? Tenho. Sim. só que eu vou ter que sair daqui sem... não tem problema não tem problema enquanto você vai lá que tava, tá cortando um pouquinho né? aí eu vou falando com o pessoal aqui enquanto você busca, desculpa ah lá, ah, não dá para ouvir o som está ruim, reverberando é o meu ou o da Sandra, turma? me fala como Olá. que tá, porque às vezes é o meu né, que tá reverberando também, não é o da Sam me fala, não dá para ouvir direito a Tina tá falando ah mas o que eu o que eu estou falando... Pode ir lá buscar, Sam. Só vou perguntar para o pessoal. O que eu estou falando, vocês estão ouvindo bem? Tudo bem? Da Sandra, maravilha. Então, deixa eu agradecer a todos vocês que estão aqui. A Tati, a Maria Moreno. A Tati, te amo, linda. A Eva Souza, a Mara Zanotti. Beijão, a Grace, linda. Ah, aqui tá Leite88, fala o seu nome depois pra gente. A Calas Mariano Fonseca, Valéria Avon, a Edna Silva, obrigada, a Tina, beijo, obrigada, gente. Ó, vamos ver a Sandrinha colocando aqui e ver se a gente consegue ouvir né, direitinho. Mas ó, ela tava falando, a gente vai começar é, a, no alinhamento do chakra raiz, o chakra básico, que fica lá embaixo, esse aqui, tá bom? aqui na pontinha, e aí ela vai mostrar as pedras de sugestão, mas tem outras, eu tenho aqui, essa primeira que tá aqui, eu, eu gosto muito de usar, porque uh, me ajuda a alinhar muito todo o processamento de dados que eu tô tendo, porque eu tô voando demais. Então eu pego e eu realmente coloco na região, ou você pode pôr na região, isso no meu caso, tá, assim... Sem formas humanas, tá, gente? É, sinta no seu coração ou na sua própria mão, tá? Eu coloco às vezes na minha mão e eu já sinto o efeito todo reverberar. Me concentro, paro, junto com as meditações que a gente vai colocar tanto no site ou alguma que você encontre, ou no silêncio mesmo, você já sente toda a ativação acontecer. Sam, vamos testar seu áudio agora. Estão me ouvindo bem agora? Melhorou? Nossa, Não infinitas consegue? vezes. Tá Para vocês tá, tá, bom? Bom, tá bom? Valéria, Mara, Tina, Leite, a Úrsula, Calas. Aí, ó, pronto. Tá Boa tarde Boazinha, a todos. Tá Aizinha. Beijo, acho que agora tá bom. Se tiver ruim, o povo avisa. Beijo. Tá bom. Então é, eu trouxe três cristais, como a Marise falou. É, não precisam ser esses três, são os que eu mais trabalho, mas tem outros, e tem muita literatura legal, vocês podem escolher o quem já conhece, tá? E como a Marisa também falou, eu ia deixar para o final, mas vou aproveitar para falar agora, é, o uso do cristal é justamente, você pode meditar, ou você pode fazer a conexão com, com o cristal na mão, ou você pode colocar no lugar em cima do chakra, é, a gente às vezes quer, tem uma pulseirinha, né, da, daquela pedrinha, pode usar, é, ou pode nem ter o cristal, isso que eu vou falar aqui, é muito importante, a Marise falou isso, assim, a gente às vezes não tem cristal nenhum em casa, tá? Mas você intenciona a energia do cristal para meditação, pede energia. É. Gente, é, é funciona. É, eu já fiz funciona é, mesmo. atendimento, a distância, não tinha cristal, tava viajando, uhum. e é Fantástico a energia. Porque a energia. você, você ah. pensa e você se conecta, é igual quando você pensa em alguém, você se conecta esse alguém, que nem o, a, o sogro de uma grande amiga ele né? Ele tava com alguns probleminhas, ele deu uma sumida. E assim, sumiu, foi andar por conta de Alzheimer, e eu entrei rapidamente no campo dele, eu vi que tava tudo bem, que logo ele ia voltar para casa, que não seria... Mas é rápido, então assim, se eu posso fazer isso com uma pessoa, eu posso fazer com uma flor, eu posso fazer com, com um serzinho, ali os nossos pets fofos, que são seres extraordinários, seja com outro tipo de animal, seja com qualquer coisa, seja com um cristal, né? Então Nossa. é muito legal falar, e funciona real, é só você acreditar. É... Então, olha, eu vou... Aqui tem a granada vermelha. A minha é muito pequenininha, porque eu trouxe... Enfim, não consigo. aqui A granada vermelha. Ela é, ela é mais vinho, uma cor de vinho. É. Uhum. Tem o jasper vermelho. É o jasper seu, né, Marise? É, é o, é o jasper. o vermelho também. É. O meu, tem esse liso. E tem um, eu tenho um bruto, que ele é... Uhum. Olha, fica um pouquinho diferente. Não é, não é liso, né? Não é polido. Mas se funciona, você pode colocar lá. É, e o rubi, que eu não tenho rubi, tá? Então, esses três que são os exemplos, você pode trabalhar esse chakra, alinhar esse chakra. E aí, vocês podem ouvir as meditações. É, quando ouvir a meditação, pode estar ou não com cristal, tá bom? Uhum. É, o chakra sacral agora, o chakra sacral, ele fica ali na, naqueles. É, Osso sacral, né? Que a gente chama. É ali. Isso. É mais ou menos na É tá o laranjinha. Isso. Acima do genital. É um pouco acima. É exatamente ali. É no, naquele osso. O osso é público. E é, ele, esse chakra, ele é chamado de morada interna. Tá? É onde a gente vai trabalhar nossas relações interpessoais. Tá, é, as relações com as, nossas, com as pessoas mais próximas, a gente trabalha também a nossa abundância, tá? aquilo que é, nos dá prazer, aquilo que nos dá, nos dá boas sensações, não só o prazer sexual, mas o prazer da vida, a alegria de viver, né? o quanto a gente se permite ter prazer na vida. Então, é, a gente se permite se divertir, se né? divertir, isso são os prazeres, é, e vai trabalhar também a culpa, a, aquela coisa de a gente achar que precisa fazer muito mais pelo outro do que, né, e não receber nada, é a gente ficar se martirizando, é, as relações familiares muito próximas, né, que a gente tem que se abdicar de si mesmo pelo outro, então esse chakra vai trabalhar essa questão, tá? da abundância e dessas relações interpessoais, tá? do nosso prazer, da nossa alegria, é, da, da felicidade, a gente voltar a ser criança, permitir que a nossa criança né, esteja ativa e feliz. Isso é muito importante. E às vezes a gente nem percebe que está faltando alguma coisinha ali. Então, a gente trabalha... É, é, com esses, com essas cristais, com esse chakra. e a gente dá limites saudáveis também para nossa criança, né, a nosso, o nosso, pro nosso entorno. Se a gente tem limites saudáveis para para nós, a gente também é, dá limite para o outro em relação a nós. Tá? A gente passa, a gente passa bem por todas as relações, né? E as nossas, as, a, a cor desse chakra é laranja dos cristais é, que eu trouxe. Um é a Aragonita, que eu trabalho, que eu não, que eu não tenho aqui, mas eu até já usei. É a calcita laranja, é, que é essa aqui. Essa aqui, calcita laranja. Não, essa aqui, essa aqui, ó. A calcita laranja. Ela é bem laranjinha, clara, uhum. assim. Olha. É a minha outra grande, não tá aqui. Ah, tá aqui, a bruta. Calcita Sim. laranja. É que meu vídeo tá espelhado, tô toda perdida. Não, mas não tem problema, imagina, tá dando ah, pra entender. Ah, e só o fato tá de, de a gente falar o nome, a pessoa consegue achar, né? Ah, Ou consegue. pensar no nome para poder fazer a, a, a conexão, né? sem, mesmo sem ter. E a, e a Cornalina, que ela é... é a minha a Tem uma mais escurinha. Uhum. A calcita e a cornalina são super fáceis de achar, são baratinhas uhum. também, então, é, são pedras super legais e que vão alinhar esse chakra, tá? O chakra sacral. E queria só dar uma dica, porque ah, nós estamos passando por uma liberação muito intensa, principalmente de raiva, de memórias do registro akáshico. E essa região é uma das regiões, não só o básico, mas como o chakra dessa região do umbigo ali, mais ou menos, é, genésico, algumas pessoas chamam, é, está acontecendo muitas liberações. Então, assim, quando vier aquela onda de raiva, é, se você quiser, você pode pegar uma dessas pedras que a Sam falou, você pode mentalizar, caso você não, não possa comprar, enfim, porque você faz parte de toda essa abundância, essa natureza, e você consegue fazer o alinhamento dessa região, acalmando, acolhendo essas raivas, toda essa limpeza que todo mundo está vivendo. Ah, não, não nega isso de jeito nenhum, tá? Bateu o nervosinho, ai, deixa eu, deixa eu me concentrar aqui, porque funciona, tá, gente? É instantâneo o resultado, se vocês lembrarem de fazer. É verdade. Né, é verdade, é verdade. É, E a gente vê muito, a gente tem criança em casa, a gente vê nas crianças como funciona rápido. Nossa é. Senhora, é, é uma bênção, é. né? É. E o próximo agora, Sam, é o, plexo, é o solar, plexo solar, né? Maravilhoso. Que, que ele é, é de cor amarela, é no. no entre o umbigo e aquele, é, aquele osso do, do externo aqui, acima do peito abaixo do peito, então ele é aqui no meio. E ele é chama, chamado Cidade das Joias, né? ele é nosso poder pessoal, ele trabalha o nosso poder pessoal. Né? É, os nossos talentos, a nossa autoestima, é, a coisa do ego saudável, né? que se chama quando você tem... É, esse poder pessoal muito equilibrado e saudável. Né? É, vai trabalhar o sucesso profissional, vai trabalhar é, a relação daquelas pessoas com quem você não conhece, assim, naquele meio de trabalho, as suas relações menos íntimas, né? no, no geral. E vai ajudar a, também a nossa interação com o que está de fora, com outra cultura, se você viaja, se você é, tem que lidar com coisas diferentes, você vai abrir esse chakra, você vai, vai ter, expandir a sua, sua, sua autoconfiança, você vai se permitir acessar novidades, coisas diferentes, uhum. é, e vai também trabalhar isso com que a Marisa falou, a raiva, né? a vergonha. Muitas vezes a vergonha ela é travestida de raiva, você tem uma raiva de alguma coisa, aí você tem, uhum. né? e aí fica com vergonha de, porque, a, enfim. É, porque está com raiva de que caiu, de que se machucou, se você tá, tá, tá, fracassou, então ela vai trabalhar tudo isso, tá, e é a nossa realização, tá, a nossa confiança, a nossa empatia, e os cristais que eu trouxe são o citrino, agora sim o citrino, Ai, é lindo, eu acho lindo. Que lindo. É lindo. E tá com sol é aqui, tá batendo em cima, assim. É. Ai, é, queria a minha casa toda. Olho de toda. tigre. <risos> <Ué>? Meu sonho. <risos> olho de tigre dourado, que é lindo também. Tem aquele, aquela, aquela linha dourada, assim, ele é marrom, marrom brilhante dourado. Olho de tigre dourado. E o rutilo dourado, que eu também não tenho aqui, tá? tá? É, um dos três você vai ajudar a alinhar esse chakra. O chakra é, é, do plexo solar é fácil você usar, os outros também, mas esse é, é fácil usar que você coloca aqui no meio da barriga, e fica quietinho ali. Né? O, fica o, de boa. De baixo, é, fica de boa. O outro você tem que, eu normalmente, quando eu uso em mim, eu deito em cima, aquele lá que fica lá no cóccix, eu deito em cima do uhum. cristal e coloco ele Sim. lá embaixo. E o outro, bota em cima aqui, vai colocando em cima do corpo, se você quiser usar, senão você pode segurar nas suas mãos ou intencionar a energia do cristal. Hum. É, vamos, vamos falar do... Quer falar, Marise? Não, eu só estava lembrando que, que toda vez quando... É... A, a mentira da, da terceira dimensão me ou essa desvalidação, essa coisa de você não acreditar em si mesmo, é, se você canaliza para fazer o alinhamento desse plexo solar, você se alinha à força do sol, do sol central então por isso dessa questão da realização, do sonho do poder, de um bem estar instantâneo, sabe, uma energia que te incendeia, por muitas vezes assim, quando eu tava esquecendo a energia tava apagando, eu, ai, vou dar uma alinhada aqui, nossa, eu parecia um um huracão, um começo, tá ah, fazer isso, vai fazer isso, vou fazer isso. Oh, nossa senhora, o nosso senhor, o que aconteceu? Mas é, é, é muito delicioso, gente. Então, tá se sentindo meio burocuchô, não tá acreditando em si mesmo, ou tem um sonho e tem dificuldade de realizar, de movimentar, faz o alinhamento do, do plexo solar, você vai ver que coisa boa. E não só isolado, faz de tudo de uma vez, que vai ficar maravilhoso, né, Sam? <risos> É maravilhoso, é instantâneo. Você fica é sem pedras na mão. É, é, muito, é muito lindo. Legal. É, muito legal. é muito legal. Agora vamos falar ah. do, do chakra mais amoroso que é o nosso portal é. ever da vida que, ó. O chakra cardíaco. Isso, ele é o chakra é, aqui do coração, né? Ele chama, é chamado de intocado. É o lugar da compaixão, né? do amor por si e pelo outro. Né? É sempre bom lembrar o amor por si mesmo, por nós mesmos. Né? A gente não consegue amar o outro se a gente não se ama. Então, é trabalhar também esse amor próprio. Tá? E o, o amor, aquele amor incondicional, né? que os mestres falam para a gente, que a gente está aí buscando, treinando, é esse. É esse amor. Aquele amor que você olha e, assim, não importa quem. É né? isso. É, e a gente vai trabalhar isso, né? Vai abrir o nosso amor, o nosso coração, o nosso coração vai ser assim aquele guia, né? O farol que vai levar a gente assim para para aquele lugar incrível é, e ele vai te nutrir, né? Aquele amor que nutre, Que né? você fala assim, nossa, não preciso de mais nada na vida. Marisa sabe bem. Ai, é maravilhoso. E o que é, é legal Sam, é que ele traz um senso uh, do equilíbrio não só no, no aspecto espiritual, é mental, é emocional, é físico, é o combo completo, porque não tem separação nessa região, né? essa parte, nosso cardíaco, o coração, ele entende o indivíduo como um todo, né não separa igual a mente humana faz aqui, então é, é importante Exatamente. falar. E as pedras são lindas, né, senhora? As pedras são lindas, é, ele, ele vai, aqui tem o... O chakra é interessante, porque vocês vão ouvir falar, ah, tem o rosa e tem o verde, né? Porque ele é, ele é um, o desenho dele, ele é um culo verde, com um retângulozinho rosa dentro do desenho, o desenho do, do, do chakra que as pessoas é, trouxeram para a gente, né? Então, ele, hoje em dia se usa tanto o quartzo rosa, como a turmalina verde, tem gente que usa inclusive o quartzo verde, é, mas o mais conhecido é o quartzo rosa que todo mundo gosta essa pedrinha rosa bonitinha né Linha. o meu tá bem claro por causa do sol aqui não mas, mas é... a gente consegue ver. deixa eu ver se eu tenho é... alguma imagem dele aqui mas é super é, famosão é o quartzo rosa todo mundo conhece é uma pedra rosa uns são mais clarinhos tá gente outros são mais fortes é, uma coisa que eu aprendi é que a gente não deve colocar os cristais no sol porque alguns cristais, como o citrino, como o quartzo rosa, eles vão ficando transparentes, eles vão perdendo a cor, tá? Então, se você uhum. quer energizar o cristal, você coloca na lua cheia, você coloca na lua, tá? Porque senão, alguns perdem mesmo a cor, e o quartzo rosa é um deles. Tem quartzo rosa, a gente vai, às vezes, num lugar, vai ver, ah, o quartzo rosa é quase transparente, né? Uhum. Então, não tem problema, tem a energia dele ali, mas a gente gosta da cor também, que é bonita, né? Uhum, e a cor uhum. também faz sentido pra gente, tá? E tem a turmalina verde. Gente, eu não sei. Acho que, acho que alguém veio brincar com os meus cristais e tirou ah. a minha turmalina verde daqui. Ah. <risos> Porque acontece, aí, sabe? Ó. ó, mas eu tenho aqui a fotinho dela, ó. Aqui, ó. Ah, então. Aqui, e... aqui ó. Tem a turma Linha Verde, tem o próprio quartzo Verde, que ajuda a alinhar uhum. Isso, é. esse é o quartzo Verde. É engraçado, porque eu, eu montei esse pratinho aqui dos cristais para fazer a live. Eu não tinha. Mas eu disse que, tinha... que foi lá pegar. <risos> eu tenho, tenho fãs aqui, sabe, que de vez em quando pega minhas pedras. E o Sam, é, é legal falar que é, ela também é um purificador de, de raiva, né, daquele momento, tanto de registros Isso. anteriores que estão passando, claro. é, e também é, tira aquele falso, aquele falso orgulho, porque às vezes a gente se engana, é, achando ela, ela traz uma purificação, te mostrando a verdade a verdade de quem você é a verdade do porquê que você está aqui então é, o alinhamento todos são muito profundos mas quando chega nesse nível é, você se entende como um todo como a gente estava falando né é muito extraordinária a experiência é eu ia falar eu ia trazer aqui é, falar disso justamente porque é, esse chakra né ele vai ajudar ele vai a gente vai honrar a nossa verdade pessoal Tá. A, nossa, a nossa, o nosso eu verdadeiro, então nesse chakra não cabem relações tóxicas, não mesmo, ok? Uhum. Então, é só o que é verdadeiro para a gente, então Essa. se vocês forem olhar, a gente vai trazendo de baixo para cima, porque é como se fosse uma limpeza Uhum. Esses chakras, os, os hindus é, ensinam que a gente vai fazendo, uma, vai purificando, a gente vai purificando aquelas relações mais básicas, a sobrevivência, começa na sobrevivência, né? Então você precisa lutar, o alimento, o desespero, o medo, danana. aí você vai suavizando aqui. Aí vai ficando, aí da abundância, vai passando para a prosperidade do ego, naquela coisa do pessoal, você vai lembrando quem é você, vai trazendo você à tona, né? Aí daqui a pouco chega no coração. E o coração é, você já limpou, você já curou as relações, você pode se amar, você pode ser verdadeiro, você pode amar uhum. o outro, e você não permite que o que não te ama, o que te maltrata, entre mais. Né? É então isso. você vai vindo, vai é ficando, isso. vai suavizando, vai limpando. Né? Sai tudo, a culpa, postura. medo. Exatamente. Ressentimento. Então a gente. A gente não alinha um chakra só, a gente. Todos estão em conjunto. É como se fosse. É uma coisa assim. É um só, balé. Né? A gente vai dividindo, a gente vai dividindo para ilustrar, mas é... ah, até, inclusive, já ouvi uma live, acho que foi com a Gleide um tempo atrás, que já estão falando de alguma coisa, de alguns chakras que vão aparecer aí, acho que uma fusão, é, talvez mais para frente, mas é, não deixa de ser. É um sistema só, nós somos um. Né? É. O nosso sistema é um só. Então, se está alguma coisa desequilibrada, uhum. Se, teu dedo do, se você deu, chutou a cadeira e arrebentou o dedo do pé, você não vai, você não vai ficar feliz. Você não consegue nem fazer as pensar direito. Então, a cabeça não funciona bem se você morrendo de dor lá embaixo. E é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar tá pleno, alinhado, uhum. como um todo. Isso. Né? Então, incrível. É, é, é incrível, né? E esse, é Esse é cardíaco é assim. É, é maravilhoso. Então gente... E tem um desculpa santi interromper e tem um que tá aí né a gente está no progresso de evolução eu falei de um dos vídeos que é o timo né e logo mais ele já está se expandindo cada vez mais quem quiser usar o quartzo rosa também você pode querer usar o quartzo verde no cardíaco e o quartzo rosa no seu timo porque ele está sendo ativado ele está expandindo algumas pessoas mais eu vejo quando vem alguém aqui passar comigo, ou até online, eu vejo direito, eu falo, ah, já tá indo. Algumas outras pessoas ainda nem tanto, né? Mas cada um no seu tempo. Então vale super, é. tá? E aumenta demais, né? A, a conexão com esse amor incondicional. O próximo é o chakra da garganta, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso, ou laríngeo. É que, na verdade, ele é entre, entre o timo e o coração. Então, assim, é um caminho só. É isso aqui. É uma conexão só. tá Então, o que a Marisa falou tá super pertinente. É exatamente isso. O chakra laríngeo tem essa cor azul. É, e ele é o chakra da purificação. tá Então, os hindus falam que esse é o primeiro chakra divino. Daqui para baixo, você tem que limpar até aqui. Daqui é como se fosse assim não passa você tem que cuidar <risos> que aqui é daqui para cima é só conexão lá então é, a gente vai cuidando de tudo isso né então ele ele vai nos ajudar a despertar né a, essa, a tomar consciência é, é aquela individualidade mais apurada né uma da conexão com a fonte você começa a ficar o seu eu superior, digamos uhum. assim, mais alinhado, mais fortemente uhum. alinhado, né? além do porque do coração você tá ali com todo mundo, no amor e tudo, uhum. não você, não não exista isso, mas aí você vai fazendo uma purificação, um caminho, tá? né? É. é quem tiver passando por muito estresse, né? É, olha bem para o chakra da garganta, pensa bem porque é. É, funciona demais também para você dar uma baixada. Nesse estresse, nessa correria é. nessa do dia a dia. E, e tem uma coisa que é muito linda no Chakra laríngeo, que é a coisa do, da, da sua impressão no mundo, a sua voz, a sua impressão digital no mundo, né? Eu chamo assim. É, ele, ele também tem a ver com os ouvidos, tá? Ele rege também os ouvidos. Então, assim, você mais ouve do que fala, de repente, né? É porque você quer assimilar, aprender você silencia mais, mas ao mesmo tempo, você consegue se expressar, você se expressa, mas se expressa de forma amorosa, né? você não fica, é né, que a gente tem vontade de gritar, soltar os cachorros, enfim, ok. Mas se isso estiver muito forte, né? Que você, vamos lá, como é, que eu preciso, como é que eu posso suavizar isso? Como é que eu posso colocar a minha verdade no mundo de uma forma pacífica, amorosa? Porque isso é o que faz bem, né? você falar, mas que você se colocar de forma pacífica, tranquila, se fazer ouvir, né, quando for é necessário, né, às vezes é necessário, e você começa a ter uma, prof... uma, uma, uma profunda consciência de si mesmo. Nossa, só de falar já fico dar uma ativada aqui. É lindo, porque começa, a... é. e é lindo o que você está falando, Não. até para quem está passando por uma situação de, de depressão, ou um quadro de inflamação geral, se você parar para focar e ancorar essas energias, como a gente está falando aqui no alinhamento do seu chakra da garganta, serve como anti-inflamatório, serve como um, anti, é, como um antidepressivo, sabe? Claro, não desmerecendo e não deixando de lado a nossa medicina, estou falando como um algo paliativo aqui ainda, porque ah, as pessoas têm um sistema de crença muito voltado só por uma via. Né? Então, tudo isso que a gente está falando, por mais que a gente esteja falando há mais de 20 anos sobre isso, né, tantas pessoas, ainda as nossas crenças não têm aquela quantidade de fé que o próprio Sananda fala, né? A gente ainda está integrando essa fé. Então, assim, não desmereçam o que a gente já tem criado aqui pela humanidade, mas saiba que é muito real. Eu em quadros de sinusite fortíssima que eu tinha, eu focava, e era muito curioso, era quadro de inflamação vigorosa, deu náusea de quase pôr para fora tudo. E eu parava, gente, passava em 10 minutos, eu não tomava remédio algum. Então, assim, é, pensa com carinho, claro, não deu, não se sinta mal, vai lá, segue o outro recurso também, mas use como uh, uma segunda via, porque funciona, tá? funciona mesmo, nessa Nossa, é tão maravilhoso está falando, porque eu até pensei de trazer os sintomas físicos, mas achei que ia ficar muito é. tenso então não está indo bem mas é, é, os chakras para ficar muito fácil é assim você olha os chakras qual a posição daqueles chakras ok então os órgãos que estão naquela região do chakra que você está alinhando vão ser beneficiados vai ter um, uma, uma um tratamento eles vão receber tratamento Tá ok Então, se você, o seu sistema digestivo vai receber um tratamento se você alinhar o seu plexo solar. Tá? Se você tem uma infecção lá na, nas, nas vias urinárias, você vai receber um tratamento se você é, atuar no seu chakra sacral. Porque é, são, são canais de energia. Tá? E, e a gente está é tudo conectado. E se você, faz, se você tem uma questão com a sua voz... Você viu a questão da gargantação? Ação, já aconteceu mais de uma vez comigo. Depois que eu fiquei consciente dessas coisas, desses sintomas, uhum. eu fui perceber. Eu não falei. Eu engoli e aquilo inflamou minha garganta. E, e é real. O sintoma físico nada mais é a expressão do nosso emocional. Uhum, né? uhum. Enquanto a gente não assume a nossa verdade, a gente engole sapo. Né? E tá aqui, ó. Eu que o diga. Pois é. <risos> Enfim, tireóide, <risos> garganta, Agora eu falo mesmo. Ei. Vamos para a então, iluminação. Mas aí também, o como falar. Você não precisa ficar gritando, roxando. Você pode falar de outro jeito. Falar com é. amor, é. Né? falar com ternura. É. Dá, dá para falar. É. É. Tá. Gente, Perfeito, né? uma sem. Às vezes você... É, arranja uma, um problema, um, um mau relacionamento, só pela forma como você fala. Não precisa. Exato. Não precisa coisa, né? não precisa, e aí você, né? quer, você quer resolver uma coisa, mas você cria um outro contexto, né? e aí isso pesa. É. Né? Aliás, o livro Exatamente. Cartas de Cristo fala muito sobre isso. Depois, no próximo vídeo, eu falo. Se não gostar, oh, os cristais, os... Marise. Ah, é verdade. Já ia para o ah, é oh, pro próximo. O quartzo <risos> oh, ah. azul, que é o mais comum, é. também lindo. Amo essa cor. Né? A, a, a água marinha Também também água marinha E a amazonita que É uma, uhum. um verdinho lindo demais lindo. É lindo demais a amazonita é. E ó, a gente está falando aqui Das pedras soltas Mas se vocês quiserem Pegar bruta assim Seja num, num anelzinho Numa correntinha Num brinco, numa tornozeleira Também Tá? além Entendi. das outras técnicas e formas de visualização que a gente passou. Agora sim, né, tem mais alguma coisa a acrescentar? Isso, Posso sim. pular para a próxima? Não. Então A gente sim. vai falar do chakra frontal que eu vivo com ele vibrando absurdamente, parece que vai explodir minha testa. É o terceiro olho, né, o chakra Exato. frontal. E, e é engraçado que o formato que eles desenham esse chakra é um círculo de cor índigo e tem duas abinhas, como se fosse asinha de borboleta violeta, então ele, como se ele vibrasse, ele batesse as abinhas assim, sabe? Então quando a gente sente o chakra frontal, é como se fosse uma borboletinha, né, Marise? Vibrando. É. Assim. Ele fica, é né? muito forte, é. é muito forte. Aqui a visão, é, é a espiritualidade nessa. É, ele, ele tem a cor índigo e violeta, e esse desenho mostra isso, né? Ele é o nosso ele chama, chamado de ponto de comando, né? É, traz a unidade, a síntese, né? é, onde há um complemento dos opostos, né? E tudo se torna um. Nesse é aí né? E, é, e aí, vai, aí é, é onde a gente tem os insights. É o local dos insights, das nossas informações mais precisas aqui. Por isso que a gente tanto tá pede, né? Para abrir o terceiro olho, para abrir <risos> o terceiro olho. Né? É, para a gente poder é, acessar com mais clareza, até com certeza, sem, sem, sem dúvida, uhum. né? Pra visualizar aquilo que vem para a gente, a nossa intuição, receber as informações, sem questionamento, Ai, será que está certo, será que está errado? Não. Te tira, tira... da dúvida vem com uma verdade, assim, pá. Uhum. É, gente, gente é, aumenta, amplia a nossa capacidade de criar, né, de forma intencional, é aquela coisa de manifestar, assim, você vai lá, pá, é, esse chakra alinhado facilita esse processo, tá? E uhum. é, a gente vai, vai também nos permitir, essa é uma visão do além do alcance, né? mas subindo. é, o olho de Tandera. <risos> falou junto <risos> Thunder, Thunder mas é, gente, assim, a gente está brincando aqui para ficar gostoso mas é, é, tão, é, é tão primoroso a gente ter a oportunidade de experimentar esses outros sentidos é, é de longe é papo de louco é, é, é de perto a sua verdadeira percepção né, da tua alma que está gritando para ser quem ela é então, porque tua alma vê, tua alma sente, sua alma se cura, a sua alma cria coisas extraordinárias. E essa é a grande verdade. A gente não veio aqui para ficar sofrendo igual um louco. A gente veio para se manter alto alinhado, porque nós somos o amor e a saúde. Então, é realmente clareia as ideias. Você, você sabe o passo seguinte. Você entende o aprendizado. Você entende. Você se conecta mais com seu eu superior. É extraordinário parem um pouquinho para alinhar né? o frontal, o terceiro olho. E quais são as pedras, Sam? As, as pedras são ametista, todo mundo também conhece, aquela pedrinha roxa, que tem até as drusas, que todo mundo gosta, bem, bem bonita. Uhum. Tem o lápis lazuli, aqui. Ele é um azul também, ele é parecido com... com... Ai, ele é lindo. Deixa eu pegar uma ametista enorme que eu ganhei aqui, para vocês, espera aí. É. e tem a sujeita também que eu não tenho aqui e uma coisa que eu queria trazer também Maris, que é bem bonito assim desse chakra, é assim é que você tem uma atividade intelectual olha que, que maravilhoso! nossa que Deus, eu soco a tem minha... é uma grande eu, tô... não, eu, eu só ponho a mãozinha eu olho para ela, né tô brincando aqui, mas gente, olha que coisa mais linda maravilhoso e assim é, tem atividade dele que a gente, a gente aprende a aprende, ler mas ela, ela transcende não é simplesmente uhum. que você está lendo você consegue transcender daquilo aquilo traz Exato. algo além para você, é tão maravilhoso né? é, e você começa a ter uma visão panorâmica você não fica só aquela visão estreita você abre, aquilo abre de uma forma você começa, você ler um negócio e aquilo uf, te leva para outros lugares. Aí você vê uma coisa, espanha, é, é, é, é muito legal, né? E além disso, é, é uma coisa assim que eu acho tão lindo, que é assim é, o terceiro olho interpreta o que o coração sente. Exato. É um ligado, um ligado ao outro, tão lindo. Exatamente. Então, é uma mente mais, mente mais limpa, sem confusões, né? você só flui, né? só então fui. É, onde, é onde você bota seu foco, é, é onde você traz, traz mais a sua sabedoria. Isso, inclusive as pessoas que estão fazendo perguntas aqui, eu já vou responder vocês, tá? A gente já dá um oi, um carinho, um aconchego e um chamego. E vamos falar do último, do sétimo Não. chakra, né, o da coroa. É o chakra coronário, né? que eu sempre confundo. Volto em meia para o coração, porque coronário tem a ver. Coronário acho que é coração. É, do é. Mas o coronário é da coroa. É né, da coroa. Chama de mil pétalas. É, que Isso. são okay. essas mil, né? são as infinitas possibilidades, as, as ilimitadas experiências da vida. É onde Não, vai você... vai falando, eu vou fechar a janela aqui que estão fazendo uma construção. Pera aí. E tá. é onde você vai expandir mesmo para, vai transcender né? para outros lugares, para outras experiências, onde vocês realmente se experimentar as coisas que vocês jamais sequer é, imaginou, ou se permitiu antes, né? Você vai se conectando. Então, ele é, é, o, é o chakra onde nós somos inteiros, nós somos puros, sem dualidade, né? É a conexão realmente com o seu eu maior, e que, onde você vai se alinhar para seguir o seu caminho sagrado, assim, a sua missão. É o que você vai fazer aqui, é pá, é papo reato. Né? E... E é o um lugar assim, que você vai ter as revelações, você vai ter o conhecimento através da observação. Porque eu falo sempre que não é... A pedra em si, ela não vai fazer milagre. Claro, você tem a energia da pedra, você vai fazer, mas assim, é o... nós estamos trabalhando juntos, somos um sistema, a gente está ali recebendo e a gente está atuando. Então, é... quando a gente recebe essa energia, a gente tudo trabalha, atua junto. Né? então não é só ah caiu você fica aqui de olho fechado esperando acontecer, não aquilo vai acontecendo e quando e, e você ali no seu dia a dia no que você lê no que você sente, quando você medita na, na, na sua relação com o outro isso vai acontecendo e é muito lindo, porque mesmo de verdade acontece né? quando você está ali então você vai expandindo é a expansão de si mesmo é, e essa expansão desce até o plexo solar, quer dizer, é uma linha só, a gente expande tudo, é. mas é até o... É, desce até o plexo solar como manifestação do seu poder pessoal, né? É então bom, faz uma bom, linha bom. direta, assim. Então é muito lindo, é o um lugar de paz, tá? É o um lugar daquela paz sem dor, né? A gente, ai tô em paz mas o outro está me perturbando Ah, tô em paz mas eu tô no chão você não sente você fica você até sente querer e fala, nossa mas não é não vai entrar tô é, ótima é, não tem separação, né? é o todo né você se conecta com o um todo e as, as cristais, o cristal na verdade que eu uso que todo mundo enfim pode hum. usar é o transparente ah, é o mais é o mais comum. É o quarço transparente. É, tem a porfilita branca, tem o diamante branco, quem tem diamante eu não tenho, é, mas o, o cristal, inclusive, a dica que eu ia deixar aqui é o seguinte, o cristal de quarço transparente, ele é um cristal coringa. Então, digamos, eu não tenho cristal nenhum na minha casa, eu tenho só um cristal transparente, ou ali, sei lá, eu viajei e queria um cristal, só tinha um cristal transparente, achei numa feirinha. Ok, ok, Usa o cristal transparente e intenciona as energias para para você. Tá? Ô, Sam, hum. Desculpa te interromper. Ah, você estava falando da limpeza, como guardar, como preservar. Acho importante a gente falar isso. Né? Ah, hum. Cada uso, seja as pessoas que vão usar em si mesmas, quando quem tem, o físico né, aqui, ah, ou até terapeutas, pessoas que estão aqui né, acabam usando em outras pessoas. Ah, o que, que você sugere para fazer um tipo de limpeza? Cada um tem seu jeitinho, sua intuição, e eu sei que cada pedra tem um cuidado específico, mas de todos esses que a gente falou, como que a gente faz uma limpeza ou coloca para energizar? Como que você faz, particularmente? Como eu faço, que eu aprendi, que eu acho assim, que fez muito sentido para mim. Antes eu levava para a praia, levava para o parque, botava na grama, botava no mar. Eu aprendi que algumas pedras são porosas, né? tipo é. a tormalina, algumas pedras são porosas e elas perdem cor e elas é. esfarelam. Então, você limpa o seu cristal. Você pega um pote com sal grosso. Tá? Pode ser um pote de sorvete, pote de tapaué, qualquer coisa. Se eu pudesse ser se é cerâmica, as, as pessoas mais puristas falam, ah, não, plástico não. Mas se você só tiver isso, ok. Bota um sal grosso e deixa ali. É, quando você usa pra você... Né, ou para você fazer um atendimento, você te, acabou, ó, coloca no sal e deixa 10 minutos. É o suficiente. Mas não imerso, só um pouquinho embaixo, assim, que ele você, já troca. Você bota uma camada de sal e deixa o cristal ali. Você não precisa cobrir tá com sal. Tá? Ele Quanto, já troca. Tempo? Quanto tempo você deixa? 10 minutos. 10 minutos. Quando eu cheio, os meus dormem lá no sal. Não tem problema, tá? Uhum. Mas minutos. E se, aí você limpa, você não lava os cristais. Normalmente tá. você não lava, não lava água de água. Você só passa a mão, limpa, passa um pano. Uhum. Eles estão limpos. Mas essa, água. você acha que de repente a pessoa não tem um sal grosso na hora, se ela colocar em água corrente, funciona um pouquinho? Ela pode lavar um pouquinho com água corrente. Se você em casa não tem sal, ah, na semana que vem eu vou comprar sal grosso. Ok. Uhum. Mas você passa... Você passa na água corrente, tá? Rapidinho, e funciona. Tá muito... e funciona. E olha só, gente, assim, é tudo intenção também. Né? Eu intenciono que todas as energias que estejam. Enfim, que, o... Exato. que libere toda a energia que esteja nele para mim. E pronto. Hum. Ah, a é energia pesada, ah, energia. Não, não existe isso, né? É, é, é a sua intenção. E quando eu gosto muito, eu acho bonito, eu gosto de botar lá na, na, nas minhas plantinhas quando tem lua cheia. Aí fala, ah, hoje está recebendo a lua. Aí eu boto de noite, no dia seguinte de manhã eu pego. Eu perfeito, gosto. Perfeito, perfeito. Eu também Caraca, acho o máximo. E limpo ele. É Sam. só. Sam, vamos, vamos responder o pessoal aqui, agradecer a presença da. Da Tati Oliveira, linda, nossa californiana, nossa. a Maria Moreno, boa tarde, a Eva Souza, a Mara Zanotti, a Graça Isabel, a Leite 88, Carlos Mariano, boa tarde, Valéria Von, boa tarde, a Edna. Ai, vamos lá, vamos, vamos dar um pulada aqui. A Úrsula também, a Tina. Então, ó, vamos aqui que tem algumas perguntinhas. A Izzy falado fala do boa tarde a todos, gratidão, namastê, paz, luz e amor para você também, meu amor. Ah, o Luiz, é Luiz Leite, eu que agradeço, meu amor. Ó, e tem umas perguntinhas aqui, ó. A Kaysi tá falando, ó, boa tarde, Marisa, eu gostaria de passar com você, mas não sei como conseguir isso. Meu anjo, você pode... Me mandar um WhatsApp no meu site, o Sol Mora Dentro. Tem lá o WhatsApp, você consegue mandar. Tem agenda para semana que vem, tá bom? Vai ser um imenso prazer estar com você. A Márcia, oiê, oh yeah, a Ricardinha, boa tarde. A Claudete, linda, da Medical, incrível. O Luiz está falando assim, ó. É possível que exista algum bloqueio em mim após um ano já desperto? Porque eu não consigo acessar o meu eu superior, Luiz. Luiz. Olha, eu sempre me dizia, nossa, eu não consigo. Até começar a ler em livros que eu podia qualquer coisa. Falei, tem tá alguma coisa errada aí. Né? Tava me contando uma história ilusória. Quando eu comecei a falar eu acredito, eu assim, não vou mentir, desde pequena eu já via, ouvia, mas o meu eu superior, demorei muito. Porque eu não estava conectada com a minha intuição. Mas ela já existia, ela existe em todos nós. Então, talvez você esteja criando uma forma racional de conversar com o seu eu superior. Mas o que eu estou acessando aqui, Luiz, é que você já converse, o seu eu superior só te dá os melhores, os melhores conselhos da vida. Então, assim, ao invés de dizer que não, diga que sim. Porque você está vivo aí dentro. Então começa a dizer, ó, começa a captar essa energia que está muito intensa, não está maravilhosa, eu sei que está, não está lindo. E não é só minha, é sua, é nossa. Ah, isso é, é, é força divina. Então pensa nisso com carinho, tá? Te amo. A Cláudia Padilha, o um Monte de Coração, Maria Holanda, a Nalva. Ela tinha escrito aqui uma coisa que, quer ver? Ah, falou que passou por um tratamento de mesa radiônica, que ela tá leve, que ela é grata em todas as meditações pela visita dos mestres, que ela tá com um paciente terminal, como faz, está no hospital, já fez reiki orações e chamou pelos mestres e pediu luz. Que legal ela falar isso, Sam, porque uh, eu tive umas experiências nesse final de semana, eu estava contando para a Sam, foi forte, foi maravilhoso, eu sinto que eu tô desmanchando, desaparecendo. E aí veio assim. E vinha a dor. Vinha. Aí a mentoria, viu vi um monte de luz assim em volta. A mentoria falava assim. Julga. Falei, como assim? Julga o processo. Eu falei, ah, se eu fosse julgar o processo, humanamente falando, eu falaria que é péssimo. Parece que eu vou morrer. É, tira o julgamento. E aí eu vi a minha alma assim, ó. Falei, meu Deus do céu, o processo é lindo. Eles falaram, mesmo que você morra agora, porque não tem morte. Falei, cara, que loucura é essa? E aí meu coração se encheu de amor. Então assim, Nalva, na às vezes a gente quer curar o outro na visão mais humana, de deixar tudo alinhadinho, não, não, não. só que por vezes, aquele fractal, aquela alma, precisa viver tudo aquilo. E ele já está sendo amparado, porque a fonte não desampara ninguém, isso não existe. Nossa, veio para mim, é o que tem que resolver. Não, você não resolve nada. Nenhum mentor resolve nada. O próprio Sananda falou, eu não te salvo. É você quem se salva. E sempre foi assim. Essa é a lei máxima e eu estou absurdamente arrepiada falando isso. E, claro, não é pra gente deixar de estender a mão, dar amor, ó, tô aqui, vamos lá, esse é o processo, é, mude a forma de pensar, tamo junto, mas não naquele desespero, eu preciso... Não, tá tudo certo. Né, eu posso dar conforto, carinho, né, entregar minha compaixão, trazer um leve alinhamento, mas não dá pra gente fazer além do que a pessoa é, precisa experienciar. Quem somos nós, né? Então, pensa nisso com carinho, né, Sam? Nossa, com certeza. Isso mesmo. É. E a Eva... Pode falar, linda, pode falar. Não, É isso, já... o que está fazendo já é lindo demais, já é maravilhoso. Já. É isso. É fantástico, é, é fantástico. A, a Eva está falando, meu coronário, às vezes eu tenho a impressão que tem vários cacos de vidros é, em, estalando em alguma coisa me puxando a cabeça. Mas como que você se sente, Eva, quando acontece é, isso? Porque depende muito, né, Sam? Mas a, a maioria de nós está sendo reprogramado. Né? De verdade. Está saindo muitos espectros do nosso astral. A gente está limpando a B.S. Às vezes parece que está desentupindo. Tá? Então, assim, já entrando no teu campo, eu consigo ver com clareza de que é um algo bom para você, então, assim, que legal que a sua percepção está aumentada, nessa. É. isso que eu ia falar, é, é, agradece o processo, mesmo sem saber, a gente está passando realmente por questões que parecem desafiadoras, como a Marisa falou, mas que depois, não tem porquê, ninguém vai descobrir nada, porque não é para descobrir. Energético, está é rolando, tá rolando e daqui a pouco está totalmente alinhado, tem dias mais desafiadores, mas também passa se, onde, se onde, receber o que, o que for melhor para você, a maior compra para você, você faz, leve, faz leveza e deixa e a deixa, fluir que vai ficar tudo ótimo. Vai, Issa, tem uma perguntinha aqui, é, da Márcia Corrêa Nunes, alguma dica para melhorar o foco, já que a gente está falando em chakra, você tem alguma opinião para compartilhar com a gente aqui? É, eu usaria realmente alinhamento do, do chakra frontal, né? O foco tem a ver com essa região, né? o foco físico, né? Mas também o foco emocional. Né? Então, por exemplo, é, eu vejo pessoas que têm problema de visão, de foco, elas, têm, elas perdem o interesse também, né porque uhum. o foco emocional está junto, nós somos uhum. um, não né? um. então, é só Então, faz uma meditação, coloca o cristal, fica dez minutinhos, pede que você possa abrir o seu, a sua visão, o seu foco, e perceba é, qual é, em que, que você quer ter foco? Qual é a sua intenção, realmente? Né? De repente, tu pode trabalhar mais um outro chakra. Ah, é a minha questão do trabalho, tem uma relação ali com o trabalho. Então, você pode também trabalhar o plexo solar, alinhar o plexo solar. Isso. Então, você vai... Porque, às vezes, não é só um foco direcionado. Tem alguma coisa além que você quer acessar. Então, você vai. Mas sempre o chakra frontal e você pode alinhar. Eu gosto de fazer um alinhamento completo, mas... Não sendo, sendo, às vezes, você quer é uma coisa mais pontual, instantânea ali, quero que você não mal, normal, momentâneo, vai no chakra frontal. Ai, depois... Eu preciso preciso contar. Você está absurdamente sendo inspirada e toda dourada e verde, que linda! Ancorada pelos raios da sabedoria, da cura. É, muito do seu eu, muito sábio, sabe? Aí, claro, tem os mestres, mas tem a sua mestra interior aí. Falando bonito. Obrigada por isso, até aproveitando isso que você falou, a Maria Moreno está falando que procrastina, que qual cristal usaria. E a gente estava falando do movimento, principalmente no plexo solar, né? Que ajuda muito, não é, Sam? Exatamente. Mas me veio aqui também... É... A gente É sempre o olhar para nós, né porque eu vejo assim... Eu sempre falo isso, tenho falado muito isso nos meus atendimentos. É, a energia, o cristal, a ferramenta que a gente vai usar, os próprios guias nossos, todos eles vão ajudar. né Mas é somente quando a gente acessa a nossa consciência e se descobre que a gente abre caminho para tudo isso chegar na nossa vida e atuar. Então, uhum. se você tem é, alguma questão, você pode trabalhar realmente o seu plexo solar, mas dá uma olhada lá no seu chakra básico. Uhum. Tem alguma relação, lá naquela relação, quando você era criança, uma questão de sobrevivência, uma questão de abundância, uma questão com pai e mãe, tem alguma relação ali? trabalha esse chakra também, tá, tá? ele sempre é, busca também, sente em você, onde tá isso, você primeiro vai naquele foco instantâneo, depois, isso vai se abrir para você, ah, mas eu, eu sinto, mas é, tá vindo lá de onde, aí você vai lá naquele lugar e atua também, é sempre Excelente. a gente, nossa consciência, e a nossa consciência dizer... Né? Se tiver com. Ah, mas eu, é tão difícil essa minha consciência, meu, eu superior. Tá, eu, como a Marise falou, a gente está vezes a, a gente não sabe. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui: eu já, já era com. Já trabalhava com homeopatia, com, meu patinho, com cultura, e eu fui fazer um curso, porque eu não sabia que era intuição, eu não sabia nem que isso existia, nem que eu tinha isso. Olha só que louco! É e assim depois, mesmo, tá? Eu fui descobrir aquilo tudo que eu sentia. Eu sentia energia no meu corpo correndo quando at at at atendia os meus clientes. Eu botava uma agulha no esporte. De onde eu, eu tirei isso? Depois de muito tempo, fui saber que a energia já corria no meu corpo e aquilo era energia. Eu achei que era reação <risos> só emocional, né? <risos> que gente, linda, gente. O Sam, tem pessoas falando para deixar seu contato é, Só para ser honesta aqui eu e a Sam, a gente entrou no StreamYard Aqui para fazer o ao vivo Então depois que eu acho que fica gravado lá Eu vou entrar e vou colocar todos os contatos Mas no final do vídeo a Sandra Passa aqui direitinho, tá? O telefone, os contatos que ela faz, leitura de aura Ela faz trabalho é, com cardinal Que é extraordinário Ela é manifestadora da Energy Da Medical Energy of Unification Então assim, ela é maravilhosa, tá gente? Eu vou deixar tudo aqui é, Sam, você é maravilhosa, né? Você não existe, mulher. É assim, acho que todo mundo começa assim, né? Ai, o que, que é isso? Nossa, não tinha parado para analisar. E de repente você começa a perceber todo esse movimento, porque nós somos energia, né? A Karina Galdino, lindona, que delícia entrar no YouTube e achar essa live de surpresa, linda, gratidão, eu que agradeço. O Richard está falando, o universo me trouxe aqui, Fale um pouco sobre o poder das frequências, trago algumas dicas para manter a frequência do bem-estar. Oh, meu amor, que coisa linda! Obrigada por estar aqui. É, é tão bonito você falar isso, porque justamente a gente nasceu na Terra para fazer esse reparo, e de repente, quando você começa a perceber que as suas crenças ah, limitantes não estão gerando uma, uma energia harmoniosa, que você está indo contra a sua verdade do amor incondicional da fonte, aí você é convidado a ver né, e ajustar. Então, o primeiro ajuste, além de todas as dicas que foram passadas lindamente pela Sam aqui, é, é a autoobservação mesmo. Porque você olhando, você nota que você está naquela engrenagem. Você fala, opa. Aí só o fato de você perceber já é um grande passo. O segundo passo que você pode dar é trazendo frequências através das micropartículas, prótons, elétrons, através da sua fala que você vai criar uma onda direcionando para aquele lugar. E acontece, eu vejo, quando eu falo alguma coisa que eu é, detecto uma crença minha que tá contrária ao amor incondicional, eu vou rapidinho falar: oi, tudo bem? Então, no caso, eu não quero mais que seja assim, eu tô trocando você. Ai, é tão fácil assim? no começo não é. No começo tem uma luta, uma terceira guerra mundial que acontece, mas depois de tanto treinar, você consegue a efetividade. Fala, pensamento, escrita, visualização, todos são emissores de prótons, elétrons, micropartículas, já comprovado cientificamente que existe. Você vendo num micro, micro, é, num microscópio, você consegue realmente ver que toda a descarga de criação que nós temos, ela é emitida para a matéria e tudo é criado, tudo à sua volta é a sua criação. Então para manter um estado bem gostoso de elevação, saiba que você vai passar por um longo processo de reparos, que isso é super comum, mas tem como passar na boa. Olha lá, só estou passando de ano, tá tudo certo. E aí você vai se dizendo, indo contra toda a vertente de, de medo que existe dentro de você, falou assim, eu escolho que seja um processo amoroso, porque meu espírito está voltando para ter uma consciência lúcida, então você vai se dizendo, você vai se mentalizando, já começa o dia olhando e não entrando no automatismo, que sua vida muda, tão, tão bobo, né gente, <risos> tão simples nessa, e deixa eu ver, ah, o Luiz eu já tinha aqui, ele agradeceu o conselho que a gente deu, que ele precisava ouvir isso, que ele já que ele acha que tem uma intuição muito forte, precisa valorizar. Intuição é onde começa, porque você vê tudo através dela. É só um exercício que a gente está acostumado a mais no físico. A Cláudia Padilha, Marise, muitas vezes acordo com o meu corpo vibrando, agora tive a clareza, que são os meus chakras. Pode ser, com certeza, ou a tua própria consciência viajora, que foi para outro lugar, você volta. Tem muitos processos, né? seja numa iniciação em reiki aqui, humanamente falando, ou manifestação da, da medical energy, né, ou processo de consagração de ayahuasca, ou uma situação, você começa a sentir, porque você é aquela vibração, se você prestar atenção, é você quem está ressoando toda aquela energia, é você quem está produzindo tudo aquilo. Então, não só necessariamente os chakras, mas você como um todo. Os chakras são a sua porta de entrada, de encaixe para esse corpo mais denso é, a Maria João, boa tarde, hoje a minha manhã começou um pouco agitada, ajudou muito fazer o ancoramento dos sete raios guiado pela sua voz, no final eu senti que a minha energia ficou sensacional, grata, ô oh, Maria João, a gente que agradece, né, Sam, porque essa é a finalidade, a gente vai colocar muitos exercícios simples aqui, para vocês conseguirem manter essa energia, assim, não para, não para de vir intuição. Um, a Úrsula está estou maratonando o seu canal, está maravilhoso, pelo que eu entendi, você já ascensionou, estou adorando a live, gratidão, ai linda. <risos> Deixa eu explicar o que é ascensão, pelo amor de Deus. Não é que eu cheguei lá, não, eu ainda estou, tô... eu vi mesmo a fonte, eu fui até lá, me senti extremamente ancorada, é, só que agora começa uma ressintonização, chakra por chakra. Então, toda uma limpeza é feita, mas é feito. É, eu me sinto num mar de rosas mesmo, que é feito com, com muito brilho, com muito carinho, com muita gentileza, sabe? Assim, é de entrega, você vai indo. Antes a mente humana diria: está mal, vai para um psiquiatra, vai para o médico fazer o um checar e nada. É, no fundo, eu sei que é um processo, e, e eu escuto. Né? toda essa força da fonte falando, nós estamos com você e você está colhendo né? tudo, tudo que você plantou, até fico emocionada porque é lindo quando vem, sabe aquela força, eu falo, ai que delícia mesmo quando eu caio no chão, que acabam as forças, eu falo, ixi tá bravo aqueles, não tá bravo tá lindo, olha a beleza disso então é, é muito fantástico então sim, eu estou ainda em percentual, crescendo e todos nós tem gente que tá ali começando no 5%, tem gente que tá em, em 10, tem gente que tá em 30, 40%, cada um no seu time, né? Mas todo mundo tá, porque todo mundo é. Então, sim, aconteceu e eu falo com o maior carinho e respeito e fico muito feliz de sentir todos como um, de verdade. É um amor meio fora da curva, sabe? E deixa eu ver o que mais, Sam, aqui. Ah, o Luiz falando que ficou muito emocionado com as palavras, eu que tô muito... A gente que tá muito feliz, né, de ter essa eu pessoa linda. E a Mara tá falando que tá se sentindo meio deslocada, ela agradece muito, vocês uh, me ajudaram, uh, já me ajudaram, eu vou seguir esses conselhos, tentar vibrar diferente, isso. isso. Esse, deslo, esse deslocamento é porque é o um novo vindo, é o um novo paradigma vindo, então... Não segura a onda, não. Deixa rolar, Mara. Não, não resista. Vai no deslocamento. Não, porque vem a resistência, tem que ser. Solta. E, Sam, gostaria que você passasse seu contato aqui para as pessoas que quiser fazer uma leitura de aura. Eu fiz muitos atendimentos com a Sandra do, do Cardinal. Limpeza de registros é, acásticos, é, ancestrais. E foi um trabalho primoroso que eu só agradeço, te honro muito. A voz é tua aqui, manda ver, Anja. É, Obrigada a todos realmente pelo carinho, é, todos vocês, Mara, enfim, às vezes, eu quero deixar assim claro, a Marisa já falou isso, e a gente vai lá e se sente mal e está se sentindo deslocado. Isso acontece normalmente com a gente em qualquer momento, é só lembrar. Né? É, a gente tem as ferramentas podem ser mais coisas mais simples, pode ser uma meditação, pode ser ouvir uma frequência, pode ser fazer uma oração. E a gente se reconecta novamente. Então, é só fazer isso, é muito simples. É, às vezes é desafiador, mas insiste, vai lá, não desiste, porque está aí disponível para a gente. Tá? O meu contato, eu tenho Instagram, né? Sandra underline sou underline zap pode me achar no Instagram, mandar mensagem lá. E o meu contato de WhatsApp, é, eu estou em Portugal, então, maisinho 351, né? no Brasil é mais 55, aqui é mais 351 912 226 e, e qualquer coisa no site da Marise, no, na minha, na, nessa, nessa live ou no Instagram... Qualquer dúvida sobre os cristais, como usa, se tiver, quiser lembrar alguma coisa... Eu estou totalmente à disposição, honrada, tá por essa oportunidade, por esse trabalho. Né? E, é divino maravilhoso. E a gente vai... Agora lascou, você vai ficar direto vindo aqui, mulher. Vamos compartilhar. E para a gente encerrar, porque a gente que agradece cada um de vocês, eu sei que a gente nem avisou, e vai ser assim, que ela é mãe, eu sou mãe, a gente tem os nossos holodons da vida, né? Estamos humanas. Eu queria convidar todos nós a fechar os olhos, rapidinho, só para encerrar essa live, primeiro agradecendo todos os grandes mestres que estão aqui. E eu vejo eles se curvando perante nós, dizendo, nós também estamos diante de grandes mestres e mestras. Só escute o tom. Do total alinhamento de seus pontos centrais. Hum. abundância do meu, sabendo, reconhecendo que todo o seu sentir, que todo o seu falar, que todo o seu pensar é quântico e é o teu mundo de dentro e de fora. E quanto mais vocês alinharem, mas vocês estarão de volta para casa mas inseridos na conjuntura humana e é um prazer servir a todos vocês agradeço e me despeço irmão só nada. Obrigada. lembrem se que todos nós somos abençoados. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada a todos vocês. É Gratidão. Eu te agradeço.